Teatro é uma verdade poética. Não atuem sem vida. Deixem que seus sentidos sejam seus guias. A seleção para a nova montagem começa amanhã. peça mais montada no mundo. um sonho para todos os atores. Ele tentou montar Hamlet dez anos atrás e... Às vezes ele fica parado aqui olhando, olhando... De repente ele grita... Para! para. para. Você é um impostor! E você, vai, vai fazer o quê? Ofélia. Ana, você sabe por que é tão difícil encontrar uma atriz para fazer Ofélia? Porque essa atriz... Tem que ter experimentado uma relação louca, destrutiva, escura. Ai. Os desejos do Arthur, os impulsos do Arthur, o que o Arthur quer, o que o Arthur não quer. Chama é uma das mozas dele? <risos> Lembre-se, você é o príncipe, mas o rei sou eu. É. Poderia, beleza, ter o um santuário melhor que juntou na cidade. Eu te creio! Por uma muito difícil. Esqueça, Ana. Ah. Ah. Sabemos o que somos, mas não o que seremos. Ah. Ah. No cena, no palco, no teatro. Tem que jogar. Você tem que aceitar que tem.